Curitiba é o paradigma de cidade para o que é a definição do conceito de desenvolvimento urbano sustentável. Curitiba tem uma grande importância para o mundo como um exemplo de uma cidade que se estruturou a partir do transporte. Curitiba começou a implantar um sistema de ônibus que teve muito sucesso. Evoluiu o seu sistema até um sistema que hoje se chama BRT. Primeiro eram os ônibus em corredor exclusivo, logo na sequência utilizaram-se os ônibus articulados, então os ônibus ao invés de transportar 70, 80 passageiros passaram a transportar 120 e tal. Com o advento do biarticulado, articulado isso pôde se estender até 250 passageiros, depois foram criados os ônibus expressos, depois foram criadas as estações tubos, a estação ficando no mesmo nível do ônibus. Ah, os passageiros podem embarcar e desembarcar em 10 segundos. Hoje, Curitiba está transportando 2 milhões e 700 mil passageiros dia. É mais do que o número de habitantes que vivem na cidade. Eu uso o sistema para trabalhar, eu uso o sistema para estudar, <risos> eu uso para tudo. Pai de serviço, uso viaticulado, para casa viarticulado, curso viaticulado, então eu uso bastante. Para mim tá facilita tá bastante. Junto com o BRT veio uma alteração no plano de, de crescimento da cidade. A cidade que até então tinha um crescimento no entorno do seu centro passou a ter um desenvolvimento diferente ao longo de corredores de transporte. A Linha Verde é um, um ótimo exemplo de revitalização de uma área da cidade antes ocupada por uma rodovia. Foi construída num eixo que tinha uma ocupação do solo totalmente voltada a uso industrial ou serviços mais pesados da, da área de equipamentos, enfim. Essas áreas todas ao longo dessa antiga rodovia podem então serem transformadas em áreas urbanas, e isso é muito importante e muito bom para a sustentabilidade da cidade. Se o sistema BRT nunca tivesse sido implantado em Curitiba, eu acho que a cidade hoje seria um caos em termos de trânsito, como outras cidades onde você tem uma confusão, porque os bairros se, crescem a, como querem, tem edifícios de 20, 40, 50 pavimentos em locais que não tem infraestrutura nem de escoamento desse público. Durante tantos anos tem funcionado como uma boa solução de mobilidade para a população. tem mais tempo para a família, perde menos tempo para ir para o trabalho. Es un sistema que compite con los mejores sistemas de transporte masivo. Y a través de un buen transporte público, usted realmente puede mejorar la vida de las personas.